Bem, pessoal, vamos aqui dar continuidade à nossa, à nossa explicação aqui. Agora vamos colocar um gráfico aqui no nosso, no nosso cliente. Para isso, vou utilizar a biblioteca ChartJS. Pode ser acessado pela URL aqui, chartjs.org. A gente vai fazer o download aqui. É uma biblioteca JavaScript HTML que utiliza recursos do HTML5 para plotar gráficos. A conexão está um pouco lenta aqui. Vou abrir a documentação aqui para vocês verem como é simples. Basicamente a gente precisa incluir a biblioteca, criar um, um canvas e aí chamar algumas funções, executar alguns métodos do, do objeto para construir o gráfico desejado. Né? Aqui tem uns exemplos, você pode configurar também a. Tem algumas configurações globais ali. E aqui tem um exemplo de, de um gráfico, né? a gente vai utilizar esse aqui de linha a gente plotar nossos dados então vou abrir a página aqui eu vou baixar a versão essa versão aqui sem ser a a mínima né, que eles comprimem o arquivo essa aqui porque eu eu tinha baixado a, a reduzida e tive alguns probleminhas, talvez eles estejam consertando aí então vou salvar aqui na melhor eu vou criar uma pasta né, como a gente tinha configurado public aqui é eu vou criar outra pasta JS, para a gente colocar o nosso, os nossos arquivos JavaScript e vou salvar lá. Tranquilo, né? Então beleza, vamos aqui, a gente, vamos, vamos ter que incluir o nosso, o nosso arquivo, né? Vamos fonte aqui no nosso terminal, vamos dar aqui no desktop, arduino né beleza e aqui a gente inclui vamos colocar o sol aqui direitinho né tá no js certo a gente criou a nossa pastinha beleza então próximo passo aqui seguindo a documentação a gente cria um espaço para o nosso gráfico né no nosso arquivo HTML, vou colocar ele aqui antes da execução do, da instanciação do, do nosso socket para que ele seja renderizado antes, né? Tá com o nome de mychart e aí a gente vai coletar, né, a, esse dado. Vou colocar aqui depois. Vamos criar essa variável, né, para a gente criar a variável para obter o o gráfico, utilizando aqui o, o método getElementById se você pode utilizar o jQuery também e obter esse aqui pela, pela id e vamos armazenar na variável CTX. Aí ins, para instanciar um, um, um gráfico a gente utiliza essa linha aqui. Para o nosso caso, que eu escolhi o gráfico de linha, a gente vem para cá e vamos configurar essa, esses dados aqui. Vamos copiar isso aqui, isso aqui vai definir como é, que, como é que vão ser as cores, os dados no eixo aqui, as informações, então a gente copia para cá, põe aqui, é, a gente pode apagar esses labels aqui, que a gente, no nosso caso vão ser números, e esse dataset aqui, beleza? Tranquilo né? a gente tem aqui agora a gente pode apagar esses dados esses aqui são os os dados que você plotados a label a gente pode manter né gráfico e aqui são algumas configurações de cores que vocês podem olhar na documentação e fazer as devidas modificações né que eu vou dar uma, uma ajustada nesse aqui um pouco desordenado aqui uma tentada aqui pra gente melhor visualizar isso beleza definimos aqui os nossos os nossos dados então a gente pode distanciar o nosso o nosso gráfico aqui né simplesmente chamando aqui a Chamando o Lean aqui, a gente pode distanciar ele aqui, certo? MyLineChart vai ser o nome do nosso gráfico, então a gente passa... Aqui a gente passa o Canvas, que foi o que a gente definiu aqui. Depois a gente coloca os nossos formatos de dados, né? A gente pode ter algumas opções aqui. No caso eu não vou passar nenhuma opção, eu vou passar só o, for, o formato aqui dos nossos dados, que é definido nessa variável aqui. Ela vem aqui. espera ah, aí que eu estou editando tudo aqui fora da tag script. Isso que ele não está bem organizado. Beleza? Aqui a gente não, A gente salva aqui, né? Beleza. Temos aqui o nosso o nosso gráfico de linhas. Agora, como é que a gente vai enviar valores para ele? Então, simplesmente aqui, quando a gente receber o dado da serial, exatamente aqui dentro, ao invés da gente logar, na, a gente logar no, no console, a gente vai simplesmente chamar aqui myLine. Tem uma função chamada addData. E aí, funciona da seguinte maneira. Como a gente está recebendo dados... Pela serial, aqui no caso tem o primeiro parâmetro né, que é o é em formato de array e aqui tem outro, outro dado. Como a gente vai aqui utilizar nesse gráfico? Os valores que vão chegar eles vão. a gente tem que, tem que dar um nome aqui para o eixo x. Né, então aqui eu vou colocar simplesmente um contador que para cada dado ele vai simplesmente incrementar de 1. Um. Então a gente vai ter o dado que vai chegar na serial, vai, vai ser representado aqui pelo eixo Y, e no eixo X a gente vai ter simplesmente um contador que vai incrementar à medida que os dados chegarem. Então aqui eu vou declarar um contador, né, distanciar ali, começar ali aqui com zero. E aqui a gente vai incluir, a gente vai mandar aqui, é, vamos relembrar como é que ficou a estrutura aqui, a gente manda um objeto que tem um campo chamado valor. Exatamente aqui. Então, a gente tem que obter isso na hora que for instanciar aqui. Então, a gente tem... O objeto que chega é o dado. Então, a gente põe dado.valor. O dado é o objeto. E dentro desse objeto, a gente tem um campo chamado valor. E aí, você vai acessar, o, acessar esse valor real. Lembrando que tem que colocar os, os colchetes aqui. Para representar um array. E aqui, a gente põe contador mais mais que ele vai plotar e vai exibir lá no bem direito no nosso gráfico vou pegar aqui o Arduino para a gente finalizar aí essa sequência de tutorial e aí vamos executar para ver o que, é que vai acontecer vocês podem acessar também a página da documentação e obter maiores informações e configurar da maneira que vocês preferirem. Vamos ver aqui o que é que acontece quando a gente executa, né? Então, download. App Vamos dar o node app.js. ver se ele acha aqui a porta serial, beleza, né? O servidor está funcionando na porta 3000, porta aberta. Então a gente vem aqui no nosso local host, porta 3000. E aí o nosso gráfico Está sendo plotado aí direitinho como previsto. Né? Ele ficou um tamanho. Ficou um tamanho bem reduzido aqui. Né? Acho que a gente pode vir aqui na documentação e colocar ele responsivo. Você pode vir aqui e chamar essa, essa diretiva aqui para tornar o gráfico responsivo. A gente pode aqui antes de distanciar os nossos. Antes de utilizar a biblioteca, né, a gente pode setar esse aqui para ele se tornar responsivo e aí obter o maior espaço disponível na página. Né? Vocês podem ver aqui, ó, o gráfico já está utilizando o maior espaço. Né, lá. Ficou muito grande. Agora ficou muito grande. Vou apagar essa diretiva aqui e aumentar a largura. Coloca 700 dá um F5 Ficou um pouco maior e aí o nosso gráfico está Funcionando Como ele está imprimindo apenas o valor 2 né? É só o que a gente obtém aqui no gráfico E uma coisa que eu tenho observado é que se o tempo de, O tempo em que esses dados chegam pela, pela Serial e passam pela, pelo socket Você pode acabar travando o seu sistema Então você pode limitar a quantidade de, de valores Que você quer exibir no seu gráfico e se for um sistema de tempo real você pode adequar um tempo um tempo bom de atualização do de exibição da, da sua curva e aí evitar que o sistema trave eu tive alguns fiz alguns experimentos e obtive alguns travamentos então é isso aí pessoal espero que vocês tenham aprendido aí e utilizem aí o, essas tecnologias nos seus projetos aí de eletrônica robótica espero ter ajudado e Qualquer coisa, podem deixar um comentário aí, alguma dúvida, alguma pergunta, eu irei responder. Então, valeu, é isso. Obrigado. Um abraço.